4 balas faltando apenas nada, o boneco ficou doido, ficou Tô sempre confiado sem Agora rir, apenas não. só counter, o counter acontecendo, ninguém ah, sabe o que tá acontecendo Opa, deu. olha só, calmo tudo certo, Ii, não do nada, três barras e o Brasil O Brasil, meu amigo! Tudo Neste ah, momento aí todo não, mundo aí não. safe, mas todo mas mundo tá maravilhoso ser, De um jeito que tá todo mundo acerta aí, meu amigo! Vai, Sazá! Só falta você, meu amigo! meu Deus do nenhuma Nenhuma barrinha, velho.